Mas antes de mais nada, aquela ancoragem gostosa que a gente merece, né? Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Respirar. E acalmando a sua respiração. Nesse momento, sentindo a sua luz. Sentindo o seu campo eletromagnético. Sentindo você, sentindo a fonte que tudo é, a verdade sobre você lá dentro e fora. Eu quero agradecer a presença do mestre Larion, que ficou o dia inteiro, ele achou que eu não tivesse visto, então eu o dia inteiro trabalhando. E eu senti e vi a presença dele. Quero agradecer a nossa mãe, mãe Maria, sempre presente, os arcturianos e os venusianos e os pleiadianos, que hoje especificamente a gente trabalhou com eles, mas também incluindo todos os outros comandos que estão disponíveis para todos nós. Agradecer a hierarquia dos arcanjos que estão fazendo guarda neste momento. Para que a gente crie um belíssimo portal em luz, em amor, em retorno para a nossa casa. Hoje é o nosso decreto. Hoje nós sabemos quem somos, mas estamos fazendo os nossos corpos se lembrarem disso. Então, estamos aqui totalmente entregues, de coração aberto, para dizer que em nós a dúvida acabou. E que nós somos os trabalhadores acordados na Terra para se ajudar e ajudar a cada um que pede socorro com conversas, com abraços, com carinhos, com bons direcionamentos mas sempre respeitando a escolha do que cada um precisa viver e também se respeitando em absoluto mantendo a chama da iluminação acesa para todo sempre eu agradeço e estabeleço a ancoragem aqui e agora respirem então vamos começar, meus amores. Antes que a gente comece, eu gostaria muito de abrir para perguntas, para algumas questões que eu sei que a maioria acaba vivendo e, e às vezes fico um pouquinho tímido de compartilhar. Saibam que toda a experiência que cada um que esteja vivendo uh, pode ser uma experiência similar porque os esquemas de aprendizado, eles são muito parecidos, a ah, gente? Os esquemas de aprendizado, se lembrem, eles são muito similares, toda roda, claro que cada um que de repente escolha uma situação um pouco mais contundente, vai ser, mas também é uma experiência a ser trocada porque entra de alguma maneira como um ensinamento. Então, se abram para trocar, aproveitem este momento para a gente fluir depois nas informações que vão chegar através de canalizações. Quem vem? Quem vem? Marise? Oi, meu amor. Olá, Marise. Posso começar? Desculpa, me envolvi. É, Marise, é o seguinte, veja só. É, Por quê? Eu escuto muitas canalizações Muitos mentores falaram, hoje, estar encarnado num planeta Terra, significa é, ter muita coragem. Eu pergunto, afinal, o porquê? Como a gente pode olhar essa forma para nós, Marisa? Você poderia falar um pouco? Ah. Obrigado. Almi, meu amor, primeiro, não peça desculpas, porque é uma honra ter você aqui, você é um ser divino. Segunda coisa, eu vou pedir para você falar de novo, porque enquanto você falava, eu estava deslocada na nave e eu acho que estava falando comigo. Tá então, desculpa, eu vou pedir muita paciência, porque eu ando tá tentando certo. me adaptar faz uns, uns quatro dias, tá mas eles falaram que isso vai passar, vai passar. Eu não tá estou enlouquecendo, é assim mesmo mas Eu estou aprendendo a lidar com esse duplo, né? eu lá e cá, mas pergunta de novo, eu vou prestar atenção. Vou perguntar. Veja só, Marisa, hum. muitos mentores, e através de canalizações, já você se uhum. falam que hoje estar no planeta Terra significa ser uma pessoa corajosa. Uhum. E que forma a gente pode levar isso para nos ajudar, não para nos empoderar e dizer, colocar ninguém em pedestal, mas para a gente tirar uma experiência, a gente pode levar de que forma? Tá bom. Oh, meu amor, é, vamos lá. A gente observa esse planeta como ele está, né? O que, que você vê do planeta? O que, que você enxerga do planeta? É, a, tem, tem muita coisa belíssima, seja as nossas paisagens, seja os frutos, seja a terra, seja o mar, seja a água, seja tudo. O próprio ser humano né, Ele é um ser fantástico, mas, em sua grande maioria, não tem a conduta como fantástico. É, tem muitas distorções ainda. Essa é a verdade. É? Independentemente desses seres serem luz. Só que eles estão numa distorção muito grande, seja de ganância... Uh, seja de roubos, de matança A gente sabe das problemáticas que a gente tem no planeta Terra né? uh, A gente tem países que escravizam ainda Mulheres, crianças E isso é complexo né? E aí você como uma alma linda Escolhe vir nessa roda de samsara Com uma dualidade absurda num planeta Que a consciência atual ainda em sua maior parte, não são todos, mas em sua maior parte, vibra nessa distorção e de uma certa forma cria uma influência. Só que vocês que estão aqui, uh, vocês estão acordando e saindo dessa influência uh, consciencial. A grande questão é que a gente está saindo dessa matrix de, de manipulação, de dor, ódio. Então eles falam, quanta coragem! Para lembrar Eita. que você é a luz no meio dessa tempestade. E isso é, é muito corajoso, porque a gente começa a ver etapa por etapa do que nós já passamos, né, de outras situações é, encarnacionais mesmo. E o nosso espírito foi vivendo, revivendo, revivendo e replicando esse padrão. Tanto que hoje a gente olha o esquema mental e emocional e todas as sucessivas crenças que bate de novo nisso, como é um negócio forte da gente ir lá e ajustar. E eles reconhecem esse grande trabalho. Primeira coragem, de vir encolher a própria luz para rodar nessa roda de samsara. Segunda coragem, de você rever tudo aquilo que você estava sustentando dentro de você, é, não digo em luz, mas... A energia oposta à sua luz. E aí você vai ponto por ponto. Depois, o reconhecimento que a sua ressonância vibracional estava o tempo inteiro modulando a sua realidade. Quando você se depara com isso, é outra coragem, fala: Nossa, estava tudo bagunçado porque eu estava uma bagunça dentro, né? Então, assim, tudo, tudo começa a se encaixar. E o processo, ele é muito vasto, apesar de estar tá sendo rápido ele não precisa mais ser alongado, ou difícil, ou doloroso, porque realmente hoje a gente tem o um merecimento por conta do aceleramento né, das radiações solares, a gente tem um merecimento que seja suave leve, sem aquelas dores, sem aqueles pesares, sem aquelas confusões, é só a gente aumentar o grau de confiança para entrar nesse fluxo que a própria Terra está emitindo para a gente. Então a coragem é de acordar, é igual a gente acordar em meio à região umbralina, fala: "Cara, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô nesse lugar escuro?" E aí você entende que esse lugar escuro eram as ressonâncias que você estava emitindo e criando naquele planeta. Então, é coragem de ver a si mesmo e coragem de se tirar daquele estado vibracional que é como se fosse o espelho da verdade na sua frente. Então, por isso que eles falam, vocês são muito corajosos, porque as emoções e tudo que a gente está vivendo, gente, agora há pouco eu fiz um atendimento, sempre é forte, mas é que agora está bem, está é, é, muito mais profundo, sabe? Eu, eu vim o procedimento cirúrgico, assim, milimetricamente, como se eu entrasse na pessoa e visse tudo lá dentro, tudo que tinha desregulado fora e, e aí... Claro, é, com muito apoio e ajuda de pessoas mais conscientes que eu, lá do, do outro lado. E eles ajustando, olha, aqui, tá vendo? Teve uma mutação genética, então a gente alinha de novo. Na... São detalhes, são desenhos. E o caramba, nossa, mas quanta coisa, por que tudo isso? Eles falaram, ah, porque essa pessoa deixou, como todos vocês. Agora a gente está resgatando seus corpos astrais, deixando eles bem alinhados para que vocês voltem no eixo, né? em brilho e em luz. Então a grande maioria que está já se trabalhando nos últimos meses e até anos, é, essas pessoas elas já estão prontas. Elas não só se tratam, mas elas também trabalham no astral, né? restaurados. Maravilhoso, né? <risos> Delícia. Muito obrigado, Marisa Imagina, está respondido? Sim, muito obrigado sim. Como? Muito respondido Quer mais, gente? Vamos lá, aproveita, aproveita É legal que vai trazendo os assuntos Aproveitem mesmo Pode ser da coisa mais Simples, a... que, que nada é bobo Tudo é importante e pertinente Marisa oh, ai, Oi, amor o Maridão ele quer, ele, ele quer fazer uma pergunta, ele veio participar, quer fazer uma pergunta. Cláudio... Como vai, Beleza. tudo bem, Marisa? Prazer. Tudo ótimo, e você? Prazer, Prazer. vou ótimo. te conhecer pessoalmente Isso. sabadão, hein? Estou é. contando as horas. Deixa eu te fazer uma pergunta, minha, claro. a minha família é uma família de origem espírita, ou seja, minha mãe, minha avó, tudo mais, então, é, eu, esse conceito é um conceito que eu tenho de família, é tudo mais, mas você não acha que... Pegando como, como gancho a, a pergunta que estava sendo feita agora, assim, que grande parte dessas, dessas informações não são informações que, muitas vezes, as boas são metidas e só se fala sobre quanta gente faz trabalhos lindos e maravilhosos pelo mundo e ninguém sabe, ninguém é apoia, ninguém vê. Ninguém... É então, assim, existe uma áurea de negatividade que a gente vê e eu acho que ela pode e deve ser espantada com coisas boas, com tipo assim: vamos te dar. Em vez de falar mal das negativas, vamos exaltar e enaltecer as positivas, não é isso? Maravilhoso! Ai, Cláudio, é, adorei! É não liga, hoje eu estou muito empolgada. Oh. Tá bom. Muito <risos> bom. Mas muito que, bom. que lindo bem. que você falou. Não, ele, gente, ele, ele merece uma salva de palmas. Cláudio! É, é, seu, é, é merece, sério. Merece, merece, por, merece. por quê, Cláudio? Assim, você está muito certo. A espiritualidade está até cansada de ressaltar, é, pessoal, não, não é uma positividade tóxica que a gente está querendo trazer, sem constatar o grau que se formou na massa densa né, do, do planeta, enfim, não é isso, mas nós estamos querendo que vocês mudem o, o polo energético de pensar, de agir, assim como o Claudio falou, então vem as mensagens bonitas, mas a gente vê que tem uma desvalorização na minha própria família, gente, quando eu comecei todo mundo, ah lá, ah lá ela, a positiva, a zen, a Buda, só que aí depois de uns anos, eles falaram, cara, é, é verdade o que está acontecendo com essa mulher, tem alguma coisa, eles percebem, são almas, né tem alguma coisa nela que está acontecendo, que também é nosso, que eles reconhecem, porque não é só comigo, é com todos nós, de uma grande capacidade é da gente inverter a energia, então, assim do que ficar falando, ai, tá vendo, Fulano, e ressaltar aquilo em negatividade, mas mudar isso e começar a falar de uma outra maneira e iniciar uma validação, como o Cláudio falou, ao invés da gente falar ah, é isso, vamos fazer aquilo outro, que nem a resposta, agora, Cláudio, que a gente fez para o Almir, que ele, ele perguntou da coragem, né, do porquê, porque existe essa constatação negativa em volta da terra que não tem a ver com o nosso planeta o nosso planeta ele tem outro fluxo de abundância por isso que a gente recebe nossos frutos nossas verduras legumes por isso que é possível essa fertilidade incrível essa água esse manancial que a gente tem aqui tão fantástico e propício para nossa raça viver aqui mas uh, justamente só para entender o quadro geral de tantas repetições mas o ponto agora, o Cláudio está corretíssimo, é a gente começar a elevar é, coisas muito boas, porque a gente é capaz, sabe, de acordar, ao invés de falar, nossa, eu não estou legal, porque isso está me preocupando, fala, não, eu tenho solução e eu vou achar o caminho, de tudo que eu preciso, porque eu sou uma energia, eu sou uma corrente elétrica que cria, que faz acontecer. Então, ao invés de eu gastar minha energia em preocupações, em dúvidas, e não fazer acontecer, eu cesso aquela energia e começo a vibrar de uma outra maneira. Então, esse percurso, Cláudio, ele está começando muito forte na Terra. É, e até as pessoas que estavam negativando mais estão parando para pensar, ah, cara... A gente pode ser diferente, mas é que estava tão enraizado que agora a gente está fazendo o caminho oposto e com coisa simples que a gente fala aqui direto no canal, pensando e falando diferente para modular toda a reação química e criar uma inversão do que foi sustentado até agora no seu DNA. Aí o teu corpo vai responder lindamente, aí tudo flui, gente. Flui é, é, no, no matrimônio gostoso, volta, volta a acontecer umas coisas engraçadas, porque eu falei meu marido, que teve uma época que a gente ficou assim, eu e o Renato, e aí do nada a energia vira, a gente começa a se olhar diferente, a querer se pegar, sabe assim? É muito engraçado. É, o trabalho flui as relações até com pessoas que querem entrar em conflito com você, você entende melhor, Sim. porque você está entrando nesse circuito, né? nesse giro. Então, Cláudio, é verdade, a gente precisa enaltecer e validar é, as boas coisas. Então, Sim. obrigada, foi de grande contribuição. Eu só fazer só uma, uma colocação que... rapidinho. Assim, a minha mãe, uma vez, acho que a Fernanda conheceu, ela montou um um núcleo comunitário para ajudar crianças em, em situação de risco né e quando estava o processo de inauguração foi a prefeito não vai entrar em local baixo para não queimar nomes e tal mas tinha faixa de inauguração disso tudo minha mãe que bancou tudo ela comprou a casa comprou isso tudo, e aí eu fui para ela e foi perguntar assim mas mãe por que em lugar nenhum aparece o seu nome ela falou assim, porque a prefeita precisa de votos, eu não. Olha isso. É o interesse, né? É o jogo de interesse. Você sabe, Cláudio, que há muito... Eu sei que, independente das crenças aqui, mas a maioria do grupo que está aqui sabe que existiu outros lugares. O nosso espírito ele é, ele é muito vasto, né? A gente já rodopiou em, em várias outras, outras existências. E desde sempre, a, a espiritualidade em luz, eles falam, desde sempre tem um pouquinho essa tendência, só que melhorou muito, né? Mais o eu ajudo para poder conseguir alguma coisa em troca. Né? Mas eles falaram que tem melhorado demais né? esse jogo, né? tem melhorado muito, muito, porque as pessoas estão entendendo que a nossa finalidade de existir é de fazer o bem sem esperar nada em troca de verdade, ou até você falar eu quero viver disso, que nem meu caso eu escolhi viver disso, mas gente vocês não sabem a tortura que foi quando eu falei, ai mas não, não se cobra espiritualidade eu entrei num caos profundo na época, imaginei eu era espírita ferrenha, eu falei nossa não, e aí vieram os mentores filha, nós não estamos pedindo para você ser uma mendiga morando na rua e ou enlouquecida gritando sem ninguém te ouvir, você pelo menos precisa sustentar o teu corpo em alegria, você não vai estar tá ultrapassando os limites, você não vai entrar em ganância, você vai fazer o justo que é para a sua sobrevivência, qual é o problema? Por que que você não escolhe se amar mais do que esses dogmas de tanto sacrifício e tanto suicídio em vocês, de se machucar, de se diminuírem, de não se amarem em profundidade. Ali virou uma chave que eu falei, uau, que inacreditável, né? Quando a gente faz o justo pelo justo, com carinho, amor e benevolência, mas sem essa intenção da ganância, do poder central, que é totalmente diferente, né? A pessoa que, que ajuda, ela empodera o outro até o poder dela, né? Então, é... esse é o caminho, né? <risos> é isso. Boa que noite. É uma... Boa noite a ah, Vasco, Boa meu noite. amor. Eu gostava de fazer uma, uma questão porque eu uh, tenho observado muito, tenho feito um trabalho uh, de, de observação e percebo que a minha sensibilidade está aumentada à, med à, medida que eu, à medida que eu observo mais as minhas sombras. Então às vezes para mim é difícil estar em contacto, por exemplo, com muitas pessoas ou um grupo de pessoas, sem realmente sentir aquilo, porque ao mesmo tempo estou sensível pelas minhas sombras, mas também uh, tenho uma, uma capacidade de observação também mais mais abrangente. E então existe alguma recomendação que para que nós consigamos preservarmos na nossa, na nossa, digamos, a nossa essência, conseguindo observar os outros na mesma, mas não trazendo aquilo para o nosso campo? Se é? Ex Existe é isso, ah, meu amor Ai, adoro, sempre são as mulheres dominando aqui E os homens estão vindo com tudo Eu tô adorando, o Almiro, o Cláudio, <risos> o Vasco Obrigada, meninos, por vocês se abrirem É tão importante ter a energia masculina Que também, sabia? Para a gente ter esse senso de equilíbrio E ver que é tão importante é... As pessoas falam, né? Ai, ah, o feminino, o feminino como o masculino vira uma junção tão forte, tão poderosa, não dá para viver uma coisa sem a outra, seja em amizade, seja... Não estou falando do matrimônio em si, tá, gente? Estou falando da configuração em sociedade, das energias unidas, porque um precisa do outro, ninguém é, ninguém é melhor do que ninguém, são qualidades totalmente diferentes, que em união criam uma fusão linda, então eu quero agradecer. Agora, respondendo a pergunta do Vasco, muito legal isso que você falou da preservação. Você sabe que uh, quando eu comecei a, a abrir a sensibilidade, né e aí vai, né, vai abrindo, vai abrindo, que meu Deus do céu, você falou, gente, aonde vai parar isso, né? Mas bom, ai gente, obrigada por ter me aterrado, nossa, que eu tava dobrando a atenção aqui para falar com vocês, agora eu voltei, agora que eu voltei, tá melhor, que eu tava totalmente lá longe, eu tava do outro lado. Mas ó, quando começa essa sensibilidade, você também inicia a jornada de perceber aonde é o seu lugar. Então, como você não tinha consciência, você de repente acorda e se vê misturando misturando as reações químicas de pensamento e sentimento, né, e vira uma salada mista energética, que, gente, eu vejo, é, é um giro, você entra no ambiente, você, você entra numa casa, se você não tá cuidado, alinhado, se percebendo... É, sabendo quem você é Sabendo a forma como você pensa Como você sente, o que você escolhe Se você não tiver definido Se você tiver dúvidas Você fala, ah, você tá de brincadeira Eu não tô, é sério Se você tiver dúvidas Se você tiver coisas mal resolvidas E o ambiente tiver uma energia um pouquinho mais densa Você se mistura Porque ressoa com você Então aí vira aquele abraço Você fala, nossa, eu fiquei tão pesada naquele lugar Mas não é culpa do lugar é porque ressoava com você, de uma certa maneira. Né? Às entanto, vezes é inconsciente, não é? É, é totalmente, é inconsciente. totalmente inconsciente. Por isso que eu, eu gosto de fazer esse trabalho, seja nas terapias ou aqui, né? que é um carinho meu, eu vi a necessidade. Eu falei, as pessoas precisam começar a ver isso. O inconsciente ele é percebido em captação dos seus sentimentos. O seu corpo vai te avisar tudo e vem pelo corpo. É uma sensação, podem perceber, é no estômago. Quem aqui já percebeu quando entrou no ambiente que vem? Você fala, uff, pode ser sentir o estômago encolher. É, é, um, é apurar uma percepção, né? Então, assim, você, aí teu corpo tá avisando, ó, oh, você, você tá com a sua aura totalmente desprotegida. Você não tá se iluminando, você não tá se alinhando, você está entrando em ressonância com as coisas que tem nessa casa, ou nesse ambiente, ou nesse lugar, ou com essa pessoa, porque você precisa ver essas ressonâncias que estão dentro. E aí é só você parar para fazer o checklist do teu corpo, se vocês pararem para observar, ele vai falar tudo. Um exemplo, não sei se eu já falei em vídeo isso. Teve uma casa, uma vez que eu fui há muitos anos, e a casa tava amaldiçoada. suada existe essas coisas e eu falei não acredito que eu vim aqui não e era na fase do bicho pegando para mim abrindo tudo e aí eu percebi que a minha filha que é sempre solta brincalhona ela correu pro meu colo eu falei ai meu deus ela tá vendo caramba e agora Aí uh, eu comecei a passar pela casa pedir licença, né, meu amigo era, era o dono dessa casa, comecei a pedir licença, não quis me intrometer, mas ancorei uma luz, até que as pessoas não começassem a beber ou fazer qualquer outra coisa lá no quarto, que, sei lá, né, tem alguns vícios que é, tá na cara, porque senão não teria essa abertura na casa... É, eu consegui sustentar a luz, pedir licença e a própria casa tava me pedindo socorro, né, porque a, a nossa casa, ela tem uma condensação energética também, só que aí quando a galera começou a entornar e aí, aí o quarto, que sei lá, se era o que que era, o que que eles estavam usando, aí, aí minha filha voltou para o meu colo, ali eu comecei a ser totalmente drenada, 100% por eu, eu fiquei dois dias, né, eu até falei pro meu marido, vamos embora, eu tô passando mal, preciso ir embora, Aí ele, não, tá bom, vamos. Aí eu fui embora. É, passei mal mesmo, de nausear, foi osso duro. E aí eu perguntei né, para a espiritualidade, gente, vai ficar para sempre assim porque é cansativo, eu tô sendo atacada aqui mentalmente. Eles falaram, não são só eles que estão te atacando. Os prim a primeira pessoa que te ataca é o seu medo. É o seu medo. É o seu medo de querer correr dessas situações, é o medo para se proteger com medo e aí a proteção, ela fica bem xoxa. São, é, são tantas explicações que eu falei, tá, então eu quero me fortalecer. lá no você já está no caminho e vai dar certo, você vai ver, você vai chegar em ambiente, você não vai sentir mais nada e você vai ser colocada em prova. Eu falei, tá bom. E aí eu fui vivendo e sentindo essa densidade, aí eu falei, bom, já que o teste é eu ir para os lugares, eu comecei a sair Vasco. Eu comecei a sair mesmo, a me pôr nas multidões, é, para eu fortalecer logo esse meu reconhecimento e olhar para essas minhas sombras que estavam permitindo com que eu fosse drenada porque era eu que estava permitindo, aí eu abri, eles vinham fazer faziam a festa, que tem, e não é só gente desencarnada, né? tem gente encarnada que adora fazer uma festinha, mas não percebe, ninguém faz por mal. Bom, a boa notícia, é, e que eu estou preparada para passar isso para você, é que eu fui fortalecendo, fui fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo, mas sem esperar nada em troca, porque era tanta coisa que eu fui acessando em mim, que não vale a gente falar aqui, porque já foi falado tanto, vocês sabem tudo que é, porque a gente vive todas as mesmas coisas quando a gente encara esse lugar. Eu fui vencendo as criações de medo que eu tinha em mim e eu fui vencendo a intolerância, eu fui vencendo o julgamento, eu fui compreendendo e verdadeiramente me amando e verdadeiramente amando as pessoas. Quando isso aconteceu, Vasco, estourou uma luz fora, assim, do meu corpo, Falei, nossa. Eu falei, ah, não, eu preciso testar, isso aqui tá muito bom. Aí eu fui num show. Eu fui num show com cinquenta mil pessoas. Fui lá ver, ver o ver The Killers, olha o nome. Ai meu Deus, mas a música é boa. O nome não é bom, mas a música é boa. Incrível. Eu conseguia sentir aquelas pessoas, né? Tomando a cervejinha delas, tomando sei lá o que é que elas estavam tomando. Mas eu não julgava elas, eu sentia a alegria delas. Elas estavam felizes, independente da forma como elas tivessem alcançado Sim. a felicidade usando alguma coisa ou não né, de álcool. É, mas eu olhava com tanto carinho porque eu respeitava a etapa delas. Então o, o julgamento me tirou do medo de ter que me proteger, porque quando você está em amor, o amor é a sua maior proteção. É, é, acho que está respondido, né, irmão? Então, assim, para o que você pode querer falar, mãe? Eu ainda meu registro? Ele para eu criar confiança nesse lugar que você está falando? Eu eu preciso de um decreto X e PTO, blá, blá, blá. Então, o que eu te aconselharia? e a todas as pessoas que ainda criam essa necessidade que eu respeito, que até pouco tempo todos os decretos que existem nesse YouTube, nos livros, mil que tem por aí, eu decorava todos. Mas quando eu aprendi a falar com meu coração, aí não importa, não precisa nem falar nada. Né? Mas eu entendo esse caminho. É o seguinte, você vai falar que se apossa de qualquer tipo de medo em distorção, e que você se entrega para a luz porque você é amor. Que o seu amor é o seu escudo de compreensão, de força, de entendimento. Que você nasceu para amar e não mais para julgar. E que você não tem mais tempo para isso. Mas falar com, com muito vigor, com muita verdade. Se você fizer isso com sinceridade, através do seu coração... A sua aura vai ficar dourada, com rosa e nada vai entrar. Mas um mínimo, um mínimo de ruído negativo. Aí você fala, poxa, mas a gente tá em processo. Como é que é isso? Tudo bem. Você vai treinando, vai treinando, vai dar aquelas escorregadinhas. É normal, é o treinamento, porque ativa aquele lugar. Não achem que tá errado. É, é, é treininho, sabe? Treino daqui, treino, treino, treino, vai, vai, vai, vai, vai, vai. De repente, pô, e aí eu não sei a próxima etapa, eu preciso viver para contar para vocês. Mas essa etapa que não entra, meu amigo, ela existe e vocês estão chegando lá. É dá. Nossa, eu Marisa, agradeço. eu estava... Estavas a falar e eu, eu é como se estivesse a ver na minha cabeça os filmes das situações que tu estavas a descrever e estava a ver a viver a situação, é incrível. Gratidão. Uhum. Eu que vez. agradeço, meu amor, <risos> ai, coisa linda. O que mais, gente? Está tão fluido, está tão fluida, as perguntas estão lindas, olha como estão pertinentes. Oi, amor, quem, quem é? Oi, linda, é a Aldra, tudo bem? A Aldra, meu amor tá maravilhoso a é, a gente tá, tá alcançando assim uma uma frequência muito melhor né agora eu sinto que é, é, além de ter mais lucidez para verificar os padrões né que a gente tem eu vejo por que que eu tô nessa nesse lugar né, Sim. eu tava lavando louça e eu vi que eu tava assim, amoada, né? Falei, uhum. mas por que eu estou assim? E na hora que eu, que, que eu, que eu me pergunto, na hora, aquele mesmo lugar, é, é, é a mesma energia, só que eu mudo para o amor, mas é a mesma, é incrível, é a mesma energia. Eu é, é, é, acho que, que é só um desvio de frequência mesmo, né? De crença, né? Eu estou com vontade de gritar de alegria. Isso! Isso! Agora, nada. Nada. outra coisa. Maravilhoso. Tudo isso maravilhoso. Vale super a pena a gente estar nesse trabalho. Agora, parece que quanto mais você alcança de luz, você também alcança é, no efeito contrário, né? Eu acho que é algo vetorial também, né? Ai, coisa linda, Você é. Rua. Agora, é. então, é, eu me distraí e eu escorreguei, mas eu escorreguei tão forte que eu falei, ah. putz, eu só tava querendo afastar porque eu fui atacada. Eu entendi. Mas, é, é, então, eu queria mesmo é, é, conseguir essa, é, esse equilíbrio, porque a, a, hum. é tão forte. Mas, é, e outra coisa, eu estou me aprofundando na energia de Tórios, uhum. e diz que tudo, to, todo o universo, as estrelas, nós todos se movimentamos magneticamente com essa, esse fluxo de, de subir, voltar, e voltar É, e um, é. é um giro, e, e é, né? E é o, é o, a charada, é o pulso que a gente tem que. Acompanhar esse pulso. Será vamos que ser tem bem. como a gente entrar nisso também? você tem. Você vai tem, entrar nisso? Tem. Faz parte também da geometria sagrada, não sei, né? Acredito. Totalmente. Tudo está é, tudo interligado, né? Ó, vamos lá. Quando você fala de acessar baixo, você não está só acessando outras frequências baixas. É o você meu também, interno. É o seu minhas, interno. Você está acessando... Minhas... Exato. padrões. Exato. É igual, é igual uma memória de, uma, de algum um grupo de memórias, de coisas, vamos supor, que você viveu na infância, vamos falar dessa vida. Né? Ela está lá, ela vive. Né? Você sempre vai... Para você ser inteira, você tem que aceitar a memória do que foi vivido. É disso que se trata. Então, assim, a oscilação é quando você chega naquele lugar porque é o teu corpo, é o teu eu, o teu espírito te avisando, Aldra, para você ser inteira e trabalhar com o seu pulso eletromagnético purificado em luz, você precisa ressignificar essa força que está puxando para baixo, não é fugir dela com medo, é ir lá e clarear, eu sei que dá, dá muitos receios quando entra, eu fiquei acho que um ano nesse lugar, Toda noite era a mesma coisa. Falou, caramba, até quando eu dava uma reclamada? Só nada, tô de saco cheio. Eu não aguentava mais. Aí ele riam, cara, tá nada, você não vai parar. E eu não parava. Ah, aí eu percebi que é, eu tinha que enfrentar, porque era lá naquela escuridão que estava a minha força em luz. Eu nunca vou me iluminar. Se eu não abraço todas as minhas experiências e falo, olha, passou, já foi, ganhei um gradiente de elevação e vou seguir em frente. Eu fugi, já aconteceu comigo igual você, assim, ai, ah, não aguento mais, chega, não, eu vou fugir disso. Não, o cá fala assim, eu não preciso mais ter medo. É da minha própria força. Então eu preciso revisitar esse lugar para clarear o meu duto Espiritual, porque a sua roda ela sempre vai girar no universo consciencial, você sempre vai girar. Só que quando tudo clareia, nenhuma ponta vai te tirar o ruído, porque você vai estar inteira, tanto nas suas memórias passadas, quanto na sua memória presente e nas suas memórias do futuro. Você vai estar inteira consciente, mas essas partes não estavam conscientes. E aí a gente sempre tem uma tendência a achar que é o outro, claro. Tem o outro, tem influência do outro, né? mas o ponto principal somos nós. Porque olha gente, é, com quanto que eu não confiava em mim, meu Deus do céu, quanta coisa que eu passei. Aí quando eu comecei a, a falar, eu, eu que mando aqui, Pá, vê se entra alguma entidade, não, não entra bulufas, e quando entra eu dou um gritão, ah, ó, não quer ser encaminhado, sai fora daqui. Ah, não sou obrigada. Ai, nossa, você fala que é amor. Eu falei, eu não sou esse amor aí, não sou besta. Você tá querendo me fazer mal. Se não quer amor, eu não posso fazer nada. Sai fora. E aí sai, porque a casa é minha. Só que quando a gente tem mais medo... Ai... Então, assim, somos nós. Tá? É o seu duto de força. Você tá clareando, você tá, você tá recebendo muitas informações. Você realmente tá transcendendo. E a transcendência maior é quando a gente unifica esse lugar obscuro também, mas é rapidinho, viu Aldra? A gente está intensificando a ajuda aí com você. Vai com confiança. Agora é só... saiba que todo mundo está ajudando você da Egrégora, que você invoca. É só a gente Muito ir consciente. com mais confiança para você saber. Nossa, quando Obrigado. você se vê inteira, Aldra. Aí, aí você vai ver o que é força, porque sai da consciência, ela vai pro físico, você se aceita numa plenitude, é muito maravilhoso, é, é insuportável é, deixar guardada a alegria, mas com uma força absurda, você não fica mais triste, você, não, você fala, caramba, você capta as coisas, mas você modula rápido, como você já tá fazendo, mas essa fase é comum, só para deixar claro. Pode mas falar, agora não. quando é, é, é esse ataque é físico é de, de relacionamentos físico não é uma coisa assim espiritual é a mesma ressignificação que eu passo tá. é isso Alda o físico é espiritual também viu é que assim é a formatação ela é só mais densificada em terceira dimensão mas o mesmo duto é o físico é o corpo mental é o emocional, é o astral, é o dupletérico, é o astral, e aí vai, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Mas é tudo o mesmo duto de influência. Aí, e parei até aqui, porque é muito mais que isso. Né? Mas é, não é o físico, é o teu espiritual. As reações vibracionais que você tem no seu espírito, das informações das quais você precisa resgatar para ativar a sua força em completude nessa iluminação, ela vem do teu espírito. O que faz o teu corpo humano falar é o teu espírito, você entende? Então, assim, não, não tem separação. Ah, é a matéria, é... não, é o teu físico. Então, todo o trabalho que a gente faz não é separado. Ele, claro, vai começar por uma via, mas é uma única comunicação e fluxo de informação, um levando para o outro. Ah, então, assim, você é um ser espiritual em terceira dimensão. Então, obviamente, o seu físico vai passar por muitas impressões, né? Que a gente fala, ah, é lá no plano espiritual, né? E aí, lá do outro lado, sabe como eles falam? É no plano espiritual da Terra, porque aqui é um plano espiritual também, tá bom? Então, assim, é, não tem separação, é uma coisa só, você tá indo super bem, maravilhosa. Não se culpe por, não existe cair. Olha, olha onde você estava, olha onde você está hoje. Pelo amor de Deus, Aldra. Olha a sua aura, eu estou vendo a limpeza começou, é solto, hein, mulher? Gratidão. Essa fase de oscilação é comum, tá é bom? É comum, perfeito. Eu que agradeço, meu amor. Gratidão. Ah, bruxona linda. <risos> linda, todos nós somos lindos. Lu... É sim, a gente é. Lourdes, meu amor. Eu... <risos> Marise, tinha várias perguntas, mas já foram feitas, já foram respondidas é. para mim, tá? Imaginei. Agora, quando você conversou com a Aldra, você falou assim que você conversava e dizia para esse povo que vem aqui, eu vou encaminhar vocês. Tem alguma técnica que a gente consiga aprender, Marise, para quando a gente se sentir assim muito atacada, que a gente Sim. conseguisse utilizar para encaminhar esses anjinhos para o caminho dele? <risos> que oh, você sabe que é legal você falar isso Que o que eu tenho Observado e aprendido Não só com pessoas Seres espirituais que estão Humanos aqui, mas os outros Que estão sutis, que ainda estão Dando um rolê na distorção O que eu percebo é assim é, A gente não Não encaminha Quem não quer É se eles não querem, não tem o que fazer. Você pode invocar a alta hierarquia e vem uma rajada de luz e tira aquela pessoa, porque quando você está falando ó, eu não quero, o meu, é o respeito do meu livre-arbítrio universal. Essa é a lei maior né, desse universo e de outros universos. Tá? Meu livre-arbítrio, eu fiz uma escolha, agora se a outra pessoa é, o outro ser, o trauma Não quer respeitar de jeito nenhum E por conta da nossa Falta de confiança né, De achar que precisa de um De uma metodologia Às vezes, deixa eu só ah, Desligar aqui a aí Já foi, já foi Ah, já não, foi, não. ah eu ia, eu ia desligar Porque às vezes o pessoal não vê Acontece e a, a falta nossa De confiança de achar que precisa de uma ferramenta, é, desvalida a nossa capacidade moral de fazer qualquer encaminhamento, vai. Encaminhamento pode ser uma expulsão do teu lar, seja de energia ou de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, né? Que é igual verbalizar, sai fora e a pessoa fala, Eu não vou embora daqui, lá, lá, lá, né? E aí você tem que chamar a polícia, polícia! E a polícia é Jesus. <risos> Jesus, né? Tô brincando aqui, mas não é uma brincadeira, tá? Ah, toda a fraternidade branca, ah, todos os anjos e arcanjos, ou seu próprio mentor espiritual, ou Deus, fonte criadora, porque o que que acontece? Olha só, nós fomos criados para confiar mais nesses nomes, não é? Sim. Então, quando você usa com toda a força, toda vez que você pediu, você não saiu? Da, da bagunça, seja do pesadelo ou seja, quando você pede porque você confia mais em Jesus Cristo ou seja lá quem for então Sim. aquela energia vai e tira, né? Porque a gente dá poder de fé e crença e eles tiram mesmo você da enrascada e aí o segundo ponto é quando a sua confiança começa a crescer, você reconhece quem você é, você sabe é, que, que é você, se trata da sua luz, que nem... Hum, eu não lembro que dia que foi de umas concentrações energéticas foi essa semana que o Sananda tava mostrando, tá vendo essa luz? ele falava, eu tô, aí saía do peito e eu mergulhava nela aí eu falei, aí eu falei, ah, é o Sanandão né, ali colocando a mão fazendo, aí ele falou é você você, você tá acreditando aí ele chorava, ele é demais você tá acreditando e muitos irmãos e irmãs estão passando a acreditar em quem eles são, no poder que eles têm de fazer o bem, de ser amor, de ser luz. E com essa luz nada chega. Você escuta tudo com amor, nada chega distorcido, chega com clareza de entendimento da imaturidade dos irmãos versus a maturidade que todos têm, mas não escolhem enxergar. Então, tem esses dois pontos, se você se sente nesse lugar de ainda estou em construção da minha confiança e estou voltando para a minha força continua a pedir ajuda para o Sanandão ou para quem você quiser depois comece a testar o seu poder de moralidade né? com esse autoconhecimento que a gente faz todas aquelas pecinhas que estavam obscuras, de distorção elas começam a ser vistas e alinhadas, então ninguém vai poder te atacar Quantas vezes uma entidade, ou até algum familiar que adora né, né, né, fazer umas coisinhas, vem atacar com um negocinho, que antes era até uma ferida para você. Eu falei, eu já sei, tá, tudo já resolvi. Como já resolveu? Ai, ah, já estou de boa. Fala outra. Ai, não, não sei o que. Eu falei, não, ó, vamos parar por aqui. Vai descansar, toma uma água, um chá, vai dormir. Depois a gente conversa. Agora, quando é uma alma desencarnada, né, você fala, ó, oh, vai ter que sair, porque eu não vou deixar você aqui marcando touca na minha casa, né, de jeito nenhum. Então, você fala, quem manda aqui sou eu, dá licença. Só que você tem que confiar nisso, que a maioria ainda, né, que eu sei que até pouco tempo, minha gente, eu também dava umas rabiadas. Quando eu via, tinha alguém passando, eu, ai, meu Deus do céu, vamos ancorar uma força aqui. E tem muitas formas de ancorar a força, tem muitas técnicas por aí, né? Eu queria que vocês ouvissem o coração de vocês, né? Assim, tem... Vejam o que ressoa com vocês, seja de encaminhamento, tem gente que gosta de estudar apometria, uh, ou para fazer encaminhamento, tem algumas orações até da, da Federação Espírita que são para mim são um pouco meio antigas, mas de repente ressoa com você, tem orações do livro da, da Ascensão de Telos, que é muito lindo também, do, das sete chamas sagradas, das chamas sagradas, tem várias orações, tem muita coisa, mas eu, eu vou ser muito honesta com vocês, hoje eu leio aquilo, me ajudou tanto, eu sou muito agradecida, mas para mim não faz mais sentido, porque eu aprendi a confiar no que eu posso fazer no meu coração. É que você confia. É, é a crença do confiar, é uma crença boa. E aí não é que torna real, porque eu acredito, que foi o Sananda é. que o Sananda falou, você acredita tanto que se tornou real. E assim é no planeta de vocês. Né? E não estou falando que é uma é uma verdade absoluta, eu só tô falando de amor, que todos vocês são aqui, é, não é poliana pirim-pim-pim, pirim. é real, você vai lá, você olha todo caldo grosso, você passa por intempéries, você passa por dificuldades grandes, mas depois você vê que na verdade a dificuldade estava dentro de você e o teu campo só tava te avisando, ó, oh, dá para você isso, é só isso que a gente veio fazer, ascensão é isso, alinhamento total com as suas memórias do passado, aí você sai da, do karma, você sai da roda de samsara, não é que você desencarna, não, você vai continuar aqui, tá? por enquanto, <risos> né, minha gente, Que depois a gente vai, mas, mas vai todo mundo bem, quer dizer, uma parte vai muito bem, a outra parte vai também bem de uma outra maneira e vai dar tudo certo, mas, a questão é justamente essa, você acorda de uma ilusão e aí começa o deslocamento bem forte e as adaptações sucessivas. Por isso que eu falo, pode compartilhar, tá gente? Vocês podem trazer tudo que vocês precisam aqui é, para não achar que está enlouquecendo, que está variando, porque loucura era estar na vibração baixa, loucura era a gente se sustentar nessas zonas obscuras. Agora a gente está sendo apresentado um novo lugar e nós precisamos sustentar. Tá? Oiê! Quem mais gostaria de falar? A tá com a mãozinha levantada faz um tempão, não sei se ela está aí. Tânia. Tá aí, Tânia! E a, depois a Eli Bastos também está esperando aí. Ai, Ana, está linda, hein? Olha, olha a frequência tá da... Marise, estou aqui! Amor! Quem falou, hum. quem chamou a atenção aí, a mãozinha, a gratidão. Boa noite, Marise, amada! Boa noite a todos! Ai, minha ansiosa chamânica! Ah. Pergunte, magnífica! Marise, é, a minha dúvida foi em relação a um trecho que eu li do livro de ouro de Saint Germain foi é, na página 188 a 191. Né? Quando ele explana, assim, é, ele cita assim, que a exaltação do apetite sexual é o maior canal de desperdício que a humanidade tem de energia vital e existencial, uhum. e que isso possibilita nos unir à presença divina eu sou o suficiente para conseguir a maestria. Ele fala também que isso causa a velhice, a perda de vista do ouvido e da memória. E ele dá um alerta vermelho, em letras garrafais, né, que faz a gente refletir bastante. Aí, no final, ele fala assim, que esse alerta, é, ele fala assim, que o amor puro nunca atua abaixo do coração. O amor verdadeiro jamais requer contato sexual de nenhuma classe. Aí me deu uns urugundu aqui na cabeça. <risos> <risos> <risos> Ó, esse livro. Você Aquele... tem, tem a data de quando ele foi escrito, o livro de Ouro do Sange? Eu lembro dessa parte dele. Eu até falei: "Eita, isso aqui tá antigo demais". Não é? É, é porque ele foi canalizado por uma pessoa que estava tentando sair de uma situação um pouquinho difícil, mas ah, é bem antigo, não é? Ah, tá. Foi, você tem a data aí de quando ele foi feito? O livro? Não. Eu não lembro, eu não tenho aqui. Comigo. Eu acho que foi em 1932, não estou em ah, erro. Ixi, gente, gente, naquela época, ainda hoje tem, né? Mas naquela época, e muito antes disso, a gente só vê a história, né? Quanto o abuso... Né, a forma como o, os homens olhavam, as mulheres, né, os estupros sucessivos, gente, era uma coisa difícil, né? muito difícil. Então, ah, por vezes, e mesmo lá até na Bíblia, vai, vamos voltar para algumas questões da própria Bíblia, tem um endurecimento e uma veemência sobre algumas informações, porque a humanidade naquela época precisava receber essas informações com essa contundência, porque estava totalmente desconexo. E isso que está escrito no livro de Ouro de Saint-Germain, eu sei que tem afirmações maravilhosas, tem mensagens muito abrangentes, mas a gente tem que tomar cuidado com os filtros e da, da época que esses livros foram canalizados E não encarar como uma verdade absoluta Porque a nossa sociedade hoje Ela caminha por um outro caminho né? Ela está se desenvolvendo Ela está crescendo independente das questões Porque eu sei que muita coisa Igual antigamente ainda acontece Aqui nesse planeta Então a grande questão é Vamos falar assim sobre o sexo O sexo é um portal para trazer um ser humano e uma alma, né? um ser humano com uma alma acoplada. Isso é divino. O sexo foi criado para ser um portal para as almas virem. Se não existisse nenhuma via de amor, o que, que nós estamos fazendo aqui? Como nós seríamos inseridos aqui fora desse sistema? Seria de uma outra maneira. O que me vem de intuição e, e toda a prova do que vem na né, inspiração é que hoje, dia 2 do 3 de 2023, nós temos discernimento para entender que o sexo realizado no amor, não na promiscuidade, não no desejo desenfreado, aquela coisa toda que né, tem gente que tem muitos problemas, desvios, tratam aquilo com, com uma necessidade doentia. Nós estamos falando no amor, no prazer de estar com a outra pessoa, de sentir o coração bater, de beijar olhando nos olhos, de entrega, de comunhão cromossômica, de mistura, né? e de você trazer à vida uma outra vida, né? e a mulher... Fazer gestar, que é a coisa mais fantástica que existe nesse planeta. É claro, ainda num recôndito meio primitivo, porque as contrações são fortes, né, meninas? <risos> Meu Deus do céu, mas tudo bem, faz parte ainda do show. Mas é tudo muito divino nessa prerrogativa do amor sem essa busca, essa codependência, sem essa coisa do, é, do uso como se fosse um objeto, sem a promiscuidade, por assim dizer, que é uma energia totalmente oposta, é, totalmente oposta, como a Aldra muito bem colocou, é a mesma energia, só que eu modulo e escolho que ela se canalize e se concentre num outro lugar. Tá? Então, assim, vejo e temos autoria e capacidade e uma beleza incrível de contestar as leituras que nós fazemos, inclusive, hoje, boa parte vai ressoar, a gente vai achar fantástico e lindo, mas outra parte que traga muito, é, muito um dogma fechado, colocando ainda todos como grandes pecadores, é realmente uma via distorcida, mas que havia necessidade desse caminho de distorção lá atrás, porque a humanidade estava mais enlouquecida que hoje era assim um desatino, a mulher não conseguia nem andar na rua, vocês sabem do que eu estou falando, vocês estudaram a história, então era necessário, né? esse livro ele tem muita coisa importante a ser relatada, como as afirmações, algumas explicações sobre uh, o cinturão eletrônico de proteção, coisas pertinentes, lindas, que foram informações brilhantes, mas hoje não nos cabe mais essa informação. Né? Em outros planetas existem mesmo a relação, mas sem toque, mas eles são mais evoluídos, então eles não têm mais essa necessidade do toque, eles fazem uma fusão é, dos sentimentos, unindo os vórtices centrais, né, os chakras, e aí eles fundem uma existência através do amor mental e da energia. Nós ainda estamos no processo de seres primitivos e ainda o contato humano, ele é belíssimo, mas sem codependência, sem prisões, é, sem obsediar o outro, né, tipo, meio ou não. É deixar o outro livre nesse amor. falei eu escolho estar com você porque nós estamos felizes em comunhão nesse amor incondicional. Você é importante para mim, o outro também é. E aí, juntos trazem muitas vidas. Ah, a gente tem um exemplo de um casal aqui, a Fernanda e o Cláudio, eles têm filhos, né? eles têm filhos lindíssimos aqui. Então, é... isso é divino. Esses seres se apaixonaram, eles se amaram. Essa é a via, entende? Não da loucura, do... Ah, ai, só segue. Não, gente, não... E, e é um estágio quando você entende que foi uma criação mesmo divina de um verdadeiro portal, quando você entra nessa energia do portal, você entra em êxtase, em êxtase, em comunhão com Deus, quando é feito com amor. Então, é uma parte defasada do nosso livro, e falo com maior tranquilidade disso. A gente precisa escrever outro livro urgente, <risos> para 2023. Logo vai sair do forno, tá? Eu prometo. Marise, nossa oh, só dar uma contribuição Opa. sobre a teoria é, que, que ela falou, e tem muito a ver com a teoria da medicina chinesa, que fala justamente disso, né, da energia que é que vem através do, do sexo, né, principalmente ele fala, fala muito do, do homem, né, é. É, quando tem é, é a ejaculação, você tem uma perda de essência, de energia muito grande, assim como a mulher tem quando engravida. Então, é, fala justamente disso que você falou, é, como é uma, uma coisa milenar, então traz esse olhar, porque tem, como você falou, como é, é uma energia que é usada para gerar vida, você imagina a potência dessa energia. Então, se você usa ela indiscriminadamente, ela vai ser de, depauperada. Assim Isso. como você de a sua energia do seu fígado, se você enche a cara. Uhum. Assim como você é, de a energia do seu baço, se você come um monte de açúcar e, e, e alimentos que detonam aquela energia, o seu rim, hein? enfim. Então, é, essa fala né, que fala que perde a, a audição e, e altera... Ela, ela, ele fala disso porque está muito associada à energia vital, à essência que está relacionado aos rins, aos órgãos básicos que, gera, que que tem a ver com a essência, que é a energia que a gente nasce, que vem para gerar uma vida. Então é, tem uma, uma um porquê dessa dessa teoria dessa fala. Né? Uhum. Então, pessoas hoje que trabalham com, com sexualidade, trabalham a, a coisa da Kundalini, elas também trabalham essa, esse, esse, com esse, essa preservação de energia, né? Uhum. Ela usa essa energia muito também para uma potência de criar, de... Uhum. Para que você vai desperdiçar uma energia super potente dessa né? Você pode usar ela pra... como uma bomba atômica para criar o que você quiser. Exatamente. Né? Então, assim, é um poder muito grande né? que você pode dar bom uso a ele. Né? Se você usa no amor, é a coisa mais esplêndida, que é a vida, a criação da vida. E se você não quer gerar um filho, mas você vai né, entrar em contato com a pessoa, aquele amor, aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo. É. você gera é, é, também você cria você cria você gera você materializa coisas você vai é, é infinito o poder de, disso né e mas como ser bem usado como você falou você vai deturpar isso você vai usar isso contra é. até o outro com violência ou com né maldade ou para se maltratar você está usando essa potência gigantesca para se fazer mal. Você está se depauperando. Né? E eu acho que a fala da, da energia, é, do amor, que está apenas do coração para cima, isso é uma teoria dos chakras, né? que você fala, os chakras inferiores, e você vai trabalhar outras coisas. E aí, no chakra do coração, é onde você, que chama até, onde tem um portão. Né, que é dali para baixo, são os chakras claro. do coração, tudo para chegar no chakra do coração, que dali começam Ai. a ser os chakras é, iluminados, né, digamos hum. assim. E isso com teorias é, de, de, de, é, ancestrais que trabalham isso. Hum. Né? Mas hoje também a gente entende... É, pelo, que a gente, pelo que tem de novo, assim como a gente aprendia que as nossas células não se regeneravam e hoje a gente sabe até que os neurônios se regeneram, é. tudo é diferente. A gente está aprendendo que pode ser diferente, que o amor está em tudo. Né? Uhum. E, e, mas é como dosar isso. Né? Então, uhum. é só para trazer essa alusão assim, da, desses textos muito mais antigos para é, a gente olhar com com carinho, com atenção, porque tem realmente um porquê. Tem um, tem um realmente... embasamento, tem... Embasamento tem. que veio, que hoje a gente, a ciência vai mostrando a própria espiritualidade, vai juntando uma coisa com a outra, olha, pode ser diferente, mas o diferente sempre para o melhor, sempre no foco do amor. Então, exato, é essa... exato. É... Não, perfeito, Sandra, obrigada, porque assim, é, é a modulação do que se vive na época, que foi importante, como cada coisa que a gente vai construindo, é igual uma linha contínua, eu tenho que começar pela ponta, então a gente é muito agradecido por esses estudos, mas eu entendo a, a veemência né, do que eles vêm. é igual a você ir com uma intenção para um lugar, né? você vai ter relação com uma pessoa com uma intenção mais de, de prazer da, da carne, só que você não tem amor nenhum, você usa frequências muito baixas, então é natural que você beba, desse veneno também, né? E aí desgasta mesmo bastante a energia. Você não se funde no amor. Você funde em mais. Você tá gravando no teu eu é mais necessidade de prazer e mais necessidade de promiscuidade. Vocês entendem? Por isso que tem o desgaste efetivo, tá? É mais forte. É, mas não é um algo que ah, é para fazer toda hora, né? É um, é uma. Você comunga, é um momento é um algo é um encontro muito fantástico não, não tem que ter desperdício de nenhuma maneira então você vê que que gira gira em, em muita coisa que foi falada lá atrás mas sem ah, menosprezar a, a extensão de coisas novas que estão vindo né que nem falam dos chakras inferiores tudo é luz não é só do coração para cima mas foi estudado dessa maneira por conta das conexões que não se perderam né? com a nossa espiritualidade, foi a nossa maior sustentação agora, nós estamos tendo a oportunidade de trazer mais luz e alinhamento para esses chakras que eles chamam de inferiores, que de inferiores não tem nada, eles fazem parte de você agora, temporariamente. Então, eles merecem a nossa honra. Inclusive, honro muito, uh, seja o livro de Ouro de São Germain, tanto que eu sugeri que é fantástico, Respeito demais toda a linha e toda a forma que foi colocada, porque foi necessário. Então, Taninha, é, não se prenda a esses detalhes é, e se divirta, ame, que a gente já está aqui para amar, viu, meu amor? Gratidão, meu amor. Eu te agradeço. Estava com tanta dúvida com relação a isso, porque a gente quer acender, não é? É, é. Falou, é. é de... <risos> Para ah, isso aí será. Não posso mais ter relação, né? A gente vai virar monge no Tibete, todo mundo, sem fazer nada. Oh, meu Deus! Não, não é nada disso, não. O chakra, o chakra umbilical, ele, ele, de uma certa forma, ele é bloqueado pela falta de sexo, também. É? Exato. Exato. Coisas. Exato. Tanto que é, não só que fez ficar né, pensativa. Uhum. Mas é, é, é lindo o que você falou, não só a ciência, a própria espiritualidade fala, vocês estão num corpo humano que tem uma cadeia de necessidades base, Sim. e que vocês vão cumprir, o corpo vai pedir, você vai cumprir o que precisa ser feito, e se não fizer, realmente, você entra numa outra cadeia de acesso não muito agradável, de necessidades, aí seu corpo vai ficar gritando, e aí? Você não Sim. vai se relacionar com outras pessoas, até de socializar quem fica muito fechado, quem enlouquece. Não dá, gente. A gente precisa respeitar essa via. Então é isso mesmo, Tânia. Obrigada por ter trazido. Uau! Adorei. Obrigada, então, meu amor. Te Me Eu também amo você. Alguém mais para a gente fazer um exercício de tchau? Um exercício bem lindo de tchau, que meu peito está explodindo aqui. Alguém quer falar? A Eli quer falar? Ô, ah, gratidão. Uhum. Gratidão a todos né, por este ponto maravilhoso. É, eu, como é eu disse, estava aqui cheia de perguntas, algumas já foram respondidas. Não é essa, porque essa daí eu já tinha entendido. quê. Porque... Porque essa energia, quando, quando eu, eu não posso falar muito, que, sabe como é, a, a, pode ser biata aqui, tá, tá acontecendo há algum tempo, mas eu vou resolver isso, uma graça de Deus, mas assim, é, essa questão, é, essa energia é muito importante até para o universo, né, para... Como, como a gente sabe que, que houveram as sacerdotisas, né? Sim. Então, tudo tinha uma, uma missão bonita por trás. É claro que o negativo também usou, né? Mas a gente sabe que tem muita luz né? nessa nessa nessa nessa, é, nessa situação, né? nessa relação. Mas eu acho que por conta do, do tempo é melhor deixar para outra hora a gente falar sobre o que eu queria falar, porque vai ficar muito comprida a história. Porque ah, assim... É? É, depois, na, na verdade eu solicitei um reiki de um amigo e ele me enviou o reiki primeiro ele fez a limpeza da casa porque no dia 2 eu tive um problema uma limpeza que eu tive muito muito séria não, eu tenho que agradecer porque foi uma coisa tranquila vômito é uma coisa tranquila né, é para limpar na verdade, é. também as energias que eu encontrei aí fora então aí o que é que acontece ou também que estavam dentro, né, sempre Sim, tem uma correlação, né? Aí, então, é, aí ele falou para mim que quando ele fez o que a limpeza, que ele, aqui, aqui dentro da casa que eu moro tinha é, alguns seres, né? aí Porque não é a primeira vez que ele faz essa limpeza aqui através do reiki, e ele nunca tinha visto nada, nunca viu nada, nunca teve problemas. Mas aí ele disse que tinha é, uma mulher sofrida, muito alta, muito loira e muito magra que ela estava sofrida e que tinha uma outra que tinha um aspecto que estava com doença mental mas que tinha uma outra que estava é, muito ativa aqui, me ajudando né e aí é, aí eu fiquei eu fiquei com, a, com, a, com essa dúvida mas como foi uma, eu não consegui tirar essa dúvida dele sobre esse sobre essas pessoas né uhum. se essas pessoas estavam aqui porque elas eram é, se, será que elas não tinham alguma coisa a ver comigo também? É tipo assim, seres da minha própria é, história. Né? É, eu não sei como é que isso funciona. Uhum. Mas aí pode deixar para, o próximo, para a próxima oportunidade. É, <risos> eu, vou, eu vou te responder, mas já está sendo resolvido, tá bom? Depois eu me mando um oi no celular e eu te mando um áudio. Tá, tá sim, tá, tá, bem, tá bom, bem, mas está vai... tá tudo tá tudo certo, paz e amor, tá, tá tudo sim. resolvidinho, tá? Não é nada demais, não é coisinhas tá, a serem sim. resolvidas, tá bom? Obrigada. É Bora fazer um exercício gostoso, não vou por música nenhuma, porque como a gente tá ao vivo aqui, aí eu não sei se bloqueia, depois eu vou ver com a Aninha um jeito da gente fazer isso sem ter os bloqueios, só fechem os olhos, Comecem a trazer atenção para os pés, relaxando, relaxa suas pernas, seus quadris, relaxa. Relaxa suas mãos, seus braços, relaxa sua barriga, seu peito, suas costas. Relaxa seus ombros, seu rosto, solta, solta o rosto, solta o pescoço, deixa solto. Começam a perceber uma luz dourada no peito de vocês, se abrindo. Nós estamos tendo ajuda aqui, do guia e mentor espiritual de cada um. percebe ela vem um pulsar ela vai ficando cada vez maior se você aceitar que ela fique vai crescendo nessa luz deixando ela grande maior que você conseguir numa extensão do teu corpo inteiro percebam que na sua mentalização você pode dar um passo atrás do seu corpo físico e dessa realidade que você se encontra como se estivesse em um outro lugar, um universo, um jardim, uma cidade. Aonde o teu eu te levaram mas ancorados em luz. Perceba o silêncio neste lugar. Veja que esse portal de luz fica aberto e a qualquer momento você pode voltar. Porque quem manda de voltar ou não é você junto com a fonte criadora. E veja que tem um elo que liga você com o seu corpo físico. Então pode se afastar com segurança na sua imaginação. E veja que nós não estamos sozinhos. Está acontecendo uma reunião. Onde a fala é do mestre Samanda. Mas toda a fraternidade branca em reunião. que nós, de uma certa forma, já estávamos ali a receber as informações. E ele diz, mentalmente, é evidente que sim, porque vocês moram no meu coração. É chegado o momento de se abraçar nesta luz. É chegado o instante de acreditar no brilho esquecido. Vejam suas mãos se cristalizando. Nós estamos fazendo a união, a lembrança da verdade do seu espírito em seus corpos físicos. Percebam que quanto mais vocês olharem, mais vocês permitirão que o trabalho seja acelerado neste planeta. Irmãos e irmãs, Preciso confessar um algo a todos vocês. Eu não teria feito nada disso. Sem a ajuda benevolente de cada um. Não há transformação no mundo. Sem que vocês escolham. E vocês estão escolhendo podem ver seus corpos, está acontecendo, vocês só precisam se questionar menos, observar que não é mais uma estrada perdida, um reencontro com o seu eu, é uma estrada encontrada. E vocês brilham todos os dias mais. Claro que podem confiar em mim que eu sempre estarei por perto. Mas é chegada a hora de vocês lembrarem de quem vocês são. Vocês são Cristos? Nós já falamos sobre tantos assuntos. Eu não preciso narrar as intempéries que acontecem em vosso mundo. Todos vocês, em suas perguntas, estavam sendo totalmente inspirados. Não apenas por nós, mas também por por suas próprias luzes, para criar uma narrativa em luz, tendo um alcance luminoso em regiões muito densas que ainda existem neste órgão. Os dias para a escuridão estão contados, e vocês, hoje, em sua maioria, estão mais na luz do que qualquer outra coisa. Tenham coragem para ver tudo o que é preciso e acender sua luz naqueles lugares que estavam obscurecidos faz parte é verdade do grande despertar e é como o canal bem disse vocês estão prontos são os cristos em ação Não sou só eu. Hoje estamos em mais trabalhadores do que antigamente. O nível de alcance e de compreensão de vocês me faz transportar. Então, seguindo uma tradição antiga para abraçar suas pés, me multiplico junto com a Fraternidade Branca e lavamos os seus pés com todas as chamas sete que vocês estudam, mas ampliando um pouco mais, ancorando 108 chamas que logo mais vocês se lembrarão. Nós vamos por agradecimento, pela dedicação. É para que vocês deixem a verdade sobre vocês guiar os seus passos. Percebam a radiação pelas pernas, por tudo que você é. E ergam-se nesta união, porque sem vocês não seria possível. Sempre se tratou do bem e do amor. Esta é a única verdade, pequeninos. Aproveitem o crescimento. Aproveitem o discernimento trazido hoje. Porque não falo somente agora. Eu estava o tempo inteiro falando, através de cada um de vocês que escolhem estar no amor. Agora vejam seus corpos lá na terra e através de seus portais. envie luz daqui de onde estamos para este glorioso planeta. Pensando em paz e equilíbrio em harmonia, em limpeza consciencial, em comunhão, em alto amor em auxílio, em reconstrução. Emitam este decreto. Chegou a hora de sermos quem sempre fomos, nós somos apenas a mulher e assim é com ilusão com ilusão. Respire. Ele faz questão de dar um abraço em cada um. E assim toda a fraternidade. Tem outras pessoas além desse grupo. E eles vão direcionando a gente para voltar para os nossos portais cada um na sua casa. No seu corpo, assimilando essas informações, voltando, trazendo a sua atenção para cá, dando um passo para frente. Fecha o portal, se concentra na sua respiração. Respira, respira um instante em silêncio, deixando o seu corpo assimilar, respira mais uma vez profundamente, eu agradeço toda a por dessa vez, dê um banho de luz no teu lar, em todas as questões que você quer clarear, dê um banho de luz, porque você é a luz da sua vida e nada mais vai ficar apagado. Sê a caixa, sê. Respira. Tiver os olhos meus olhos. Está tudo bem? Alguém quer é só dizer alguma coisa antes da gente encerrar? Algum... Eu queria só dizer que eu senti realmente um, levitar quando fiz a minha pergunta e, e percebi não de uma forma consciente mas através do sentir a presença mais alvado. Mais uhum. Gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Pessoal falando, Beatriz. Eu Marisa. só tenho a agradecer também, Marise. Muito obrigado. Com essa energia, essa força, não tem palavra. Obrigado por vocês todos existirem. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei o que aconteceu aqui, mais obrigado. Obrigado. Obrigado. É lindo! Ai, gente, como ele é fofo! Obrigada, obrigado. gente. Obrigada a cada um de vocês. Muito é. obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada. Difícil é voltar, né, irmã? Ai, amiga, não vamos voltar. É. Vamos ficar nesse lugar. Gente, eu. Obrigado Ai. Nossa, tá demais, tá demais. O que, que foi isso, meu senhor amada, lindo. gratidão, maria. Muito Vocês são um rio de luz, caramba, coisa linda. Todos vocês são. Essa é a verdade. Essa é a única verdade, ó. Oh. Então, já que ninguém quer falar, vou encerrar a gente.